Estou aqui a gravar mais um vídeo Hoje aqui da Minecraft E hoje o que é que eu vou fazer Hoje vou-vos ensinar Como fazer uma farm Completamente Automática de XP Pois é Então fiquem ligados até ao final E malta Para isso tem que deixar o like Antes de eu clicar no mapa 3 2 1 se conseguiram deixar o like e terem inscrito vejam, vejam até o final também. Ok, esta farm é muito fácil, é um método mais difícil que eu já acho a fazer uh, Nunca para vocês, nunca fiz para vocês, mas é E esta é a farm, estão a ver Eu estava ali a trabalhar noutra farm para mostrar no, ou num tutorial Ou então, uh, estou a preparar para um Minecraft 1.16 Também quero fazer uma farm destas Mas não é isso que estamos aqui a fazer Então vamos lá continuar Bora lá Vou só aqui aumentar mais um pouco Era suposto de ter feito isso E Prontinho Pronto Esta farm vai ser muito diferente Malta, como estão a ver, isto vai ser igual a isto, tá? Este método. Mas vão perceber tudinho. Malta, como é que isto funciona? Vejam só, eu pus aqui catos maiores. E o que é que acontece com os catos? Estas coisas vão empurrar. Querem ver? Querem ver? Olhem só. 3, 2, 1 e. Aquilo empou, caiu para o prof. Ainda tenho que tirar este erro daqui. Que às vezes não cai tudo certinho. Para ele, vou precisar de vidro. Pronto. Não, Ainda tem alguns erros aqui. Tem que pôr maior. Eu tenho que pôr maior, obviamente. Pronto. Uh, vai até. Aqui. E se eu deixar ligado aquilo que não vai parar. É, pois é, eu já, eu já disse e volto a dizer. Eu tenho que tirar este terro Mas vai para aqui. Olhem. Quando vier para aqui. Quando o pistão empurrar para ali. Começa a esquentar. E o que é que nós ganhamos quando esquenta? Vamos lá ver. Bah, game Mod. Survival. Estão a ver? Eu tenho sete experiências, 7. Vejam só aumentar. Eu aumentei mais um pouco. Não, não, às vezes não faz diferença, mas sim, aumenta malta, aumenta mais um pouco. E então bora lá ver. Mod Creative. Pronto, como é que está desta farm ainda é maravilhosa? Que eu ainda tenho que tirar alguns problemas daqui, né? Quais são os primeiros materiais? Barra Time 0. E claro, malta, isto também vai ser uma farm automática daqui. De deixa me mostrar-vos. De catos. Neste caso, eu vou chamar Farm de catos. Muito eficiente. Tá, obrigado. Eu vou chamar de uma Farm. Uh, como é que chama-se? Deixa-me só ver aqui uma coisa. Funciona perfeitamente assim: tan, tan, tan, tan. Pronto, são cores de catos. Estão a ver? Vejam só. Onde é que está? Baruluru. Malta. Está onde? Pronto, está para aqui. É uma farm de corante verde. Que às vezes pode ser difícil de ser encontrado. Pode ser. E agora, malta, já estou a tirar aqui alguns erros e falhas, né? Aqui, aqui, aqui. Aqui. Vem. E vamos fazendo aqui uma camadinha. Também tem que ser bonitinha. Assim vem. E vamos fazendo. Agora, qual vai ser a estrutura? Eu agora vou desistir do que eu já fiz, porque eu já cheguei já fiz este, né? E vou-vos a mostrar o próximo. Bora lá. E vou fazer aqui do lado. Lá... Pode ser aqui. Para isso, quais são os materiais precisos? Redstone. Ai não. Primeiro. Pistão, não ver ali, tem pistão e tudo. Pistão normal. Uma alavanca, malta. Um observador. Quer dizer, vai ser mais observadores mais que os 10 pode de redstone. Uma fornalha. Pedra ou outro material. Areia, um funil, um funil, agora é assim mesmo, um, um, um. um, percebem? E pronto, já são estes materiais, até posso confirmar aqui para ver. Sim, só são estes materiais, então bora lá para o tutorial. Eu só vou neste caso fazer um simples, tá? Não vai ser assim tão detalhado como aquele, mas é aqui uma fornalha. Neste caso é um, um chispe. Pronto, já vimos quando isto cai ali, uh, vai para onde? Para aqui, para a fornalha. De seguida, malto, o que é que iremos fazer? Neste caso vou pôr este bloco aqui. Estou a ver. E com... Uh, precisamos das areias, né? Com as areias, o que é que nós fazemos? Precisamos também de um cato e era mais nada. Esqueci-me só do cato, malta, desculpem. Que é a parte mais importante. Pronto, neste caso, ocupam o menu inteiro, todos os materiais. Perfeitinho. Assim, estão a ver? Pronto, de seguida, malta, uh, primeiro de tudo pode-se também fazer aqui uma coisa automática, tá? Uh. A coisa automática para ir até a um baú, mas neste caso não. De seguida, malta, o que é que iremos fazer? Vamos aqui. Vamos fazer aqui uma escada. Assim. Uh, vai até aqui. Vamos ver. E o que é que se faz? Vamos aqui. Pomos aqui um bicho de para ali. De seguida... Ai, não. É só mais um bloco. Pronto. Agora sim. Pomos um pistão virado para aqui. E colocamos como dois assim. Estão a ver? Depois quebramos este aqui. E depois vamos o outro. Isto nunca vai parar. Agora vou explicar como parar. Uh, Para parar. Uh, ah, e já podem tirar isto tudo. Estão a ver. Pronto. Para isso, nós vamos buscar de novo um bloco. E pomos assim, estão a ver? Normal. Normalíssimo. E vamos mais outra camada. E fica Assim. Agora o que é que nós vamos fazer? Pomos um bloco assim e outro virado para este bloco. vamos a ver o pistão assim. E vamos com a redstone. Então, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Chega até aqui. E para sempre que ficar ligado à redstone. Clicamos. E... Ah, desculpem malta, enganei-me numa coisa. Não é este bloco, malta. Agora é um pistão peganhente. Pois é, muito peganhente. Vamos lá buscar. Para isso, deixa eu pôr aqui isto. Pistão peganhente. Este aqui, estão a ver? Uh, como é que chama-se? Pistão adesivo, estão a ver? Em português chama-se. Neste caso vou pôr assim. Pronto. Já está. E agora para. Sempre que eu clicar de novo. aquilo continua. Parou. Continua. Parou. Continua. Percebem? Eu vou deixar parado. E como é que agora vamos fazer farm? Vamos fazer assim. Vamos fazer a mesma coisa. Eu não vou dar paradas. Não vou parar nada. Pronto. E agora. Pomos um pistão assim. Estão a ver. Dois. Um dois. Pronto. Também já não para. E fazemos a mesma coisa. Ai. De seguida, malta, o que é que nós vamos fazer? Ai, não é aqui. É do lado. Ai. Aqui, aqui, aqui, aqui. Pronto. De seguida, vamos pôr um pistão. Peganhento. A desífe, que de. E vamos por aqui. E vamos ligar aqui a uma alavanca. Parou. E depois só é preciso mais uma. Que neste caso eu vou por aqui, né? Pronto, vem É fácil, Malta é muito fácil. Rápido é muito rápido. Ai, sem querer quebrar isto. Hum. Desculpa estar aqui um bicho. Bora lá continuar. Hum. Pronto, já está esta parte como estou aqui a ver. E vamos agora com os observadores. Pronto, já está a começar, estão a ver. O que é que vamos fazer de seguida? Aqui. Ai. Sim, aqui. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Vou tirar este. Agora, pronto. Pronto. E agora é o pistão para ganhento Estão a ver? Pronto. O que é que eu fiz, malta, para pararem os dois? Eu liguei a esta alavanca tudo. Também posso ligar a esta. Estão a ver? Espera lá. Não, não dá para ligar a esta. Porquê? Porque não tem força suficiente a redstone para ir de um lado para o outro assim tão grande. Só dá para ir por este, malta, acho eu. Não, não dá, malta. É mesmo preciso outra alavanca. Pronto. Duas alavancas chegam, estão a ver? E depois no vosso mundo já está criado tudo, estão a ver? Está tudo criado. Está tudo criado. Agora é só decorarem assim, estão a ver? No vosso mundo, eu acho que não querem isto aqui tudo feio, toda a mostra cheio de, de redstone e essas coisas todas, então façam uma casinha assim gira, como agora estou a fazer, hein quem quiser já pode sair do vídeo, eu, eu gostava que ficassem até o final, mas já podem sair, porque eu já disse tudo o que era preciso, agora já é a dica de construção, para não estar aqui a mostrar tudo, né? Aqui, dan, ah, dan, aqui dan, voltinha dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, Tá, para não se ver nada feio, né? Vem, tipo, nós chegamos aqui e nós não vemos nada. Precisamos também de tapar isto, obviamente. Pronto. Agora, maltonem aqui. Nós chegamos aqui. Isso deu ainda... Claro, ainda também tem que tapar aquilo e lá por trás fazer assim. Esta coisa, dar a volta, né? Dar a volta. Tem que sair grande, muito grande. Para que não se veja nada. Só se pode ver isto. Isto aqui, estão a ver? Chega-se aqui. Tiras isto tudo. Ganha-se tal XP. Pronto, e depois, quem quiser. Uh, bem, ter. Uh, as coisas, as vossas coisas, né? Agora, é preciso carvão, né? acho Vou tirar um pack. A malta sempre tira, ainda bem que não tirei a fornalha. E depois, o que é que acontece com os gatos? Ah, já está demasiado grande, malta. vem está muito grande. Uh, Vem-se aqui, uh, é melhor sempre pôr aqui uma porta, vem. por aqui uma porta linda, para depois entrarem, ligarem, é, é isso mais ou menos. Pronto deve-se desligarem as duas querem. Pronto, trabalhou e entrou os três. Vê? É uma maneira muito fácil, sério. Parece que não é, mas é muito fácil. Malta, um gano abraço. Espero que todos tenham gostado do vídeo. É fácil, experimentem aí nas vossas casas a fazer isto. Hein? Sério, a mim não me dá nenhuma dificuldade. Posso fazer mais sim destas, sério. Não, não fica a perder nada. Eu gosto muito de fazer farms, até. Depende, algumas são de secta, mas estas são muito fixes para mim. Por isso, espero que tenham gostado do vídeo e um grande abraço. Tchau, fui malta.